Olá pessoal, tudo bem? Estou eu aqui, André Ascari, Corrida Perfeita. Eu ia fazer essa entrevista aqui, só que só para anamnese, para começar esse treinamento, mas eu resolvi aproveitar essa oportunidade para apresentar a vocês o Samuel Bertolim. Você Sim. não sabe quem é o Samuel Bertolim? Quem é você, Samuel Bertolim? <risos> Bom, primeiro é só ver um documentário que saiu no Corrida Perfeita aí, que <risos> vai entender a minha entrada no triáculo, tudo isso. Eu não é Samuel Bertolim. Eu sou triatleta hoje, mas a minha origem é corredor de rua, e eu sei que você corredor de rua, triatleta eu não sei até onde é, eu vou, perna mas o, correndo enquanto eu conseguir correr, eu vou correr. E aí nós estamos batendo um papo aqui, me deu a tal da Facite Plantar, né? Eu vim procurar o Andrei, que eu vejo muitos vídeos dele e tal, e como a minha condição é um pouco diferente, minha passada é um pouco diferente, eu falei, pô, a gente podia ver alguma coisa para fazer e tal, e aí... Vamos ver o que a gente descobre aqui, né, Eu contei um pouco para mim, para eu anotar aqui, para eu fazer sua anamnese, como é que é o seu dia a dia de treino, como é que são as coisas, quais são as suas dificuldades que você encontra no dia a dia. Segunda, vai... quarta e sexta eu faço natação e bicicleta e academia. É? Uhum. É, terça e sexta fisioterapia o um recovery é importante, essa recuperação também e terça e quinta eu corro é como, como a corrida me desgasta mais do que a bike e a natação, eu deixo elas era para fazer um dia que eu faço só a corrida por exemplo, só terça e quinta então você faz só a corrida isso, e sábado é, Esse sábado, é. sábado eu faço o meu treino mais longo terça e quinta eu faço os treinos aí eu faço o de 40 minutos é, várias intensidades aquelas coisas todas e Sábado eu faço meus treinos mais longos e tal, e também... Alteração de terreno, trabalho na grama... Isso, na aí sábado eu pego uns treinos com mais subida e tal, porque domingo é o meu day off, geralmente quando não tem provas, né? Quando tem provas, eu passo o day off para sábado e faço a prova no domingo. Como é que você vem mensurando o seu esforço hoje em dia, Samuel? Quando eu quero mensurar realmente a percepção de esforço, eu sou um atleta que às vezes eu gosto de treinar sem relógio, eu defino uma distância, eu faço aquela distância, eu fico concentrado, eu fico concentrado em relógio, eu fico concentrado só na ativação dos meus músculos, na respiração, que é outra eu coisa acho. que eu tenho tentado melhorar, porque a gente percebe... Trabalhando que... a sua consciência corporal. Isso, né? e quando encaixa a respiração, tudo, tudo melhora, né? Então, eu faço assim, a gente tem que ir para a morte em dois treinos por semana, em cada modalidade, mas pelo menos um treino por semana... Eu acho que eu faço isso comigo e funciona bem de fazer um lúdico mesmo, né? Uhum. De se divertir treinando. acho que tem que ser Cada uma visão diga... da rodagem, né? Isso. Afinal você não é um atleta profissional? Não, não, não. a gente é amador, né? Apesar de de ter, gostar muito, de gostar muito de assim, de treinar realmente, de se empenhar, de abrir mão de algumas coisas, mas a gente é amador, né? E aí tem outra questão, que é uma questão também, eu sou palestrante, eu viajo bastante. Aí tem que encaixar o seu dia a dia. Ah, eu tenho que encaixar. Então quando eu viajo, a piscina fica difícil treinar, a corrida, eu sempre tô treinando porque você leva uma bermuda, leva um par de tênis, já facilita. Em qualquer muito. cidade você tem uma praça, você tem uma rua que você é mais tranquila aí de momento que você consegue manter os treinos. Principalmente pro core, é um negócio que eu tô sempre trabalhando. É você não pode deixar de treinar força nessa. Música. Sim, não pode, não pode. Essa questão do core, principalmente para mim, porque no meu caso eu, eu tenho um déficit de equilíbrio muito grande, é muito mais fácil eu evoluir força do que o equilíbrio em E si. eu ganhando mais força, eu ganho mais equilíbrio. Estava me falando que você está com uma facite, é isso que a gente vai ver aqui. Isso, isso. É. Na verdade, eu tenho todas as tendências. Eu, é. pé chato, eu durmo de, de barriga para baixo, meu pé, por causa da espacidade, ele fica contraído, então a face fica a noite inteira. Por mais que meu corpo relaxe a e o pé, ele fica contraindo o tempo todo. É uma espacidade de grau grave uhum. e que hoje ela não aparenta tanto por causa desse movimento, da por causa da, da minha rotina. Mas no momento que eu parar, se eu parar um mês, volta tudo. Esse ponto é interessante, gente, da dor, dos problemas, do, das dificuldades que o, que o, que o Samuca apresenta, que é bem peculiar, ele tem o pé chato, ele não tem um movimento... É, como nenhuma outra pessoa Não adianta eu chegar para o Samuca e falar Você tem que correr com o peito estufado, ajeita essa pelve Porque ele simplesmente não vai conseguir fazer isso O que eu vou fazer com ele nessa nossa primeira entrevista na amnese E botar ele em cima da esteira É conhecer quem é o Samuca, como ele corre E o que, que a gente pode, dentro da mobilidade dele Ajustar o movimento dele Para que se torne menos estressante para o organismo dele Como o organismo dele se apresenta que é aí que entra a tal da corrida perfeita. É a corrida perfeita para o SAMUCA. Peguei dados aqui interessantes. O principal é que a gente vai dar uma olhada na sua, na sua facite. Vamos dar uma olhada na sua mecânica de corrida. Vamos ver o que você consegue fazer, o que você não consegue fazer. E vamos tentar ajustar isso aí. Entendeu? Na hora, vamos lá. Bora trocar a roupa, vai. Vamos lá. Vai. Você jogando o pé muito à frente, você estressa mais ainda o arco plantar do seu pé, que ele eu, já é chato. Eu entro com a ponta, né? Eu não tenho como entrar. Isso, e lá na frente. Isso já força mais ainda o seu tornozelo, força muito mais ainda Sim. a face. A gente trazendo um pouquinho mais para trás, a gente diminui o tempo de contato no chão e com isso a gente também diminui essa carga absoluta em cima da sua, da sua, do seu pé. Isso, posso curtir? Você pensa em puxar o seu joelho para cima e voltar. Trabalhando a sua perna é que nem um pistão. Beleza? As duas, né? As duas. O que você conseguir fazer? Quero ver o que você consegue fazer. Pode botar no 3, anda aí, velocidade. Boa, estamos ganhando confiança. O que você sente da sua corrida? Falei! Tá Ótimo. Esse é o caminho. Tenta no meio desse stress que você está tendo. Para pensar nesse movimento novo que você está fazendo, respirar. Tenta pensar na sua respiração cadenciada agora. Isso, apoia a mão aí e mantém o pezinho lá embaixo, vê se te facilita a vida. Aqui tá tranquilo. Beleza? Aqui tá tranquilo. Só para você respirar, mas daqui a pouco eu quero que você solte isso daí. Eu não quero que isso aqui vire uma moleta, tá. ok? Passinho curto. Cuidado. Isso. Batendo o pé, como se o chão estivesse quente. Beleza? Beleza. Aí a gente volta um pouquinho mais para repetir esse movimento e a gente vai lá para fora para o seu habitat natural, tá? mas Tentando já reproduzir esse pouquinho que a gente está fazendo aqui. E aí, Sabão, como é que foi essa primeira experiência só nesse pequeno toque, nesse ajuste que a gente fez, cara? Ah, parece que você tem uns 10 filamentos. Realmente o quadril faz toda a diferença essa passada por. Além, eu me mais equilibrado também. Sentiu mais equilibrado, Mais né? equilibrado. Porque o seu pé tava vindo muito lá na frente, estava tava jogando muito o pé. Agora eu quero o seguinte, a gente tá trabalhando o pezinho, agora eu quero ver o seu braço, como é que a gente consegue trabalhar um pouquinho melhor ele. O braço está vindo aqui à frente muito para compensar o movimento da sua perna, que ainda era ainda lá atrás. O braço ainda vai tentar trabalhar um pouco o mais curtinho. O braço fica mais curto também. Só que aí, eu quero saber dessa mobilidade aqui que você tem. Pra, aqui é tranquilo, um pouquinho mais então, difícil ó, no lado esquerdo, mas é tranquilo. O ombro joga mais para trás. Você vai estufar mais esse braço para tentar trabalhar com o braço mais ao seu lado. Certo. Beleza? Para isso te dar mais equilíbrio a cada passo. Você pensa que a força que você vai aplicar no chão, na perna, em si, no movimento do quadril, você vai fazer a mesma força no braço, mas sem jogar um mais à frente do que o outro. Porque isso vai desequilibrar o seu corpo. Legal. Beleza? É atenção Daqui, nisso, não, hein? antes de sair a gente vai fazer um pequeno educativo. Bracinho. O braço Coordenado. Direito. Sem pular, sem pular, sem pular, sem pular, sem pular. Parou? Vai lá. Perna direito, braço esquerdo. Perna esquerda, É, rapaz, é exercício, pô. <risos> é exercício Não, educativo, você coordenar o corpo, vai. Mas... Só o braço primeiro. Tá. Não é soco. É aqui. É o ombro. E o cotovelo, você tá dando cotovelada pra trás. Tá, ah, tá, tá, tá, tá, tá. Cotovelada. É esse movimento que eu queria saber como é que tá. É, aqui, esse esquerdo é um pouco encurtado, mas. Sem é estica Vai alongar, filho É daqui, ó Fica parado Eu vou empurrar pra trás tá. Aqui E aqui Legal Aqui Aqui Aqui É esse movimento que eu quero que você aprenda Que você trabalhe Que você eduque o seu corpo Fazendo educativos Legal Os dois agora Um de cada vez Só, só os braços Sem trabalhar a perna Sem girar o, o corpo uhum. Educa o seu corpo Pa, pa, Pá Pá Pá, pá, pá. É um processo eu vou dormir pensando nisso aqui. Ai, tudo é um processo, é... Irmão. beleza. Mas... Entendeu esse processo que eu quero que você trabalhe? Vamos eu... tentar trabalhar isso agora História na que corrida. A gente fez aqui, eu já senti que eu vou melhorar demais a minha corrida. Não, isso aí você vai me contar depois. Por enquanto vai ser um problema árduo na sua cabeça. Bora vai lá, mais uma voltinha. Foi isso. O braço direito já tá melhor. Sentiu diferença nessas duas voltas? Sentiu diferença de uma para outra? Sentir... Como é que foi? É sinceridade mesmo, né? Para ficar. Não, eu senti, assim, eu senti mais leve. Só que obviamente. O estresse. Eu venho correndo diferente há muito tempo é pra... mais cansativo no começo, né? Mentalmente para você é. mudar o movimento. Porque você vai ter que adquirir uma técnica que, né, que até então não existia, não existia nem a consciência, na verdade. Exato. Né? Então quando você fala, quando você mostra, tal agora. E está começando a realizar o que eu tô sim, falando. Sim. Ótimo. E aí o próximo passo... É treino. É tentar nos <risos> treinos, principalmente quando for mais rápido, manter essa... Porque quando vai mais rápido eu tenho a tendência de esticar mais. Lembra que a Não consistência é... e o regular, você forçando a sua cabeça essa nova dinâmica. Isso vai entrar muito mais fácil. E como é um, um processo que vai ser muito mais estressante psicologicamente do que físico, então você pode aplicar isso mais vezes. Entendi. Para você conseguir captar o movimento Legal. e entender. Como você viu no seu braço, você tem um certo movimento aqui que você tem que trabalhar. E o seu braço, o seu corpo todo ele está trabalhando para responder o seu desequilíbrio. Claro. que se desequilíbrio você tenta compensar esse equilíbrio de outro jeito. Então você educando o seu corpo e você tem o controle de alguns movimentos para fazer isso. Aí você Legal. vai começar a trabalhar isso e depois você vai voltar de novo pra gente ver como é que você tá, como foi a evolução dos seus treinos. Massa. Beleza? Massa. Vambora, samu é. Esse negócio de limite é coisa de <risos> município, velho. De bola. Valeu, professor. Bora. Valeu, galera. Massa, Fiquem demais. bem. Vamos nessa. Uma corrida perfeita. Um grande abraço e bons treinos.